Fala, player! Beleza? Will aqui, você está no canal City Games, eu sou o Will, e aquele cara ali é o Leonardo, e vocês viram o react da surpresa que eu fiz ali com o PlayStation 5, né? Vocês viram toda a historinha ali, eu acho que foi bem bacana. E como prometido no vídeo anterior também, players, eu vou fazer agora, junto com o Leonardo, o um unboxing do PlayStation 5 e do Spider-Man Miles Morales. Então, player, vamos começar aqui com é... o jogo do Homem-Aranha, né, Léo? Fazer a abertura aqui desses plásticos, que é muito chato de fazer. Pra gente ver... Tem aqui, tem... Deixa eu ver se tem outra forma, né? Poderia ser igual pacote de bolacha, né? Aí você já vê como que é o... a pessoa que gosta de comer traquinas. Deixa eu ver... Peguei uma faquinha aqui pra ajudar, que tava meio complicado. Cuidado, né? Não brinque com faca aqui em casa. E vamos lá fazer aqui. Eu tenho um. Cuidado de abrir essas coisas, porque eu sempre sou desastrado, cara. Desde pequeno, eu abria os meus brinquedos, quebrava o brinquedo antes de tirar na embalagem. Pra tem uma ideia. Lembrando que essa versão aqui. Deixa eu. A versão Ultimate, deixa eu jogando de lado aqui. Aqui, a versão Ultimate, para a gente comparar com a versão de PlayStation 4. O, o CDV eu solto aqui. Vamos colocar aqui aberto para vocês verem como é que é. Exatamente. Já vem com a versão. Ah, legal. Bacana. Tem alguns códigos aqui atrás para desbloquear algumas coisas. Mas o jogo está aqui. A gente vai fazer a gameplay para vocês do jogo. Então, é, acredito que vai ser bem bacana. Agora, vamos aqui começar com o monstrão. Vou chegar aqui mais perto para vocês verem que a caixa realmente é grande. Ah, desse lado aqui a gente tem a... a chama, a caixa principal, né, a frente da, da, da caixa. Lembrando que na caixa só vem, só vem né, sempre foi assim, é, o console mais o, o controle. Aqui mostra um pouco do console do controle. Aqui a marca do Playstation, de novo, né, deixa eu afastar um pouquinho aqui. E atrás a gente tem algumas informações aqui que mostram, né, sobre a velocidade da luz, é, imersão de tirar o fôlego, jogos deslumbrantes lembrando o player que foi anunciado lá atrás né a questão de 1 giga e aqui vocês vocês podem ver que aparece aqui ó e é 825 GB né e não intera como informando né corretamente ali a questão do, do como chama da capacidade do HD vamos passar aqui aqui em cima eu, a minha esposa a, me adora, né, porque eu não jogo caixa nenhuma, nenhuma fora, eu moro em apartamento, tava comentando um quadro esses dias que a gente vai ter que a, arrumar um, a, aquele, aquela locação, né, de, como chama, de, de espaço para guardar só as caixas das, das minhas tranqueiras. Eu vou ficar em pé aqui para tirar da caixa. Tem outras embalagens por dentro aqui, então não tem nada, caixa branca. É... Rasguei aqui sem querer. Coloca lá no corredor, Leozinho, por favor. É... E aqui a gente vai começar é a tirar o grandão aqui de dentro. Ali, Leozinho. também. Ó, vamos lá. Olha o Vamos ver como que ele está executivo. Parte aqui e aqui a gente já tem os cabos do controle. Não. A tá não. Não. Não. Deixa não. eu ver em pé para não cair nada. Né? Tá. Aqui, Vamos. Vamos de novo, né? Sempre muito bom. base dele nosso papel as caixas vem um cabo de pc a gente vai mostrar para vocês o que que vem o que que vem Eu vou colocar ele em cima de uma balança. Balança, galera. Só, pra, só pra, por curiosidade para ver o peso dele, cara. Porque pô, o negócio é grande. O negócio é grande. Vamos embalar aqui. Cara, é totalmente diferente quando você vê ele fisicamente, cara. Ele é bem, bem, bem bonito, bem bacana. É liso aqui a parte, a parte de fora é um pouco áspera, né? Diferente dessa parte aqui que ela vai encher de dedos, de fato. O controle. Ele. Ele tem a pegada diferente mesmo. Ele lembra da Xbox, de fato. Essa parte aqui. Pode falar, Léo? É. Isso aqui, cara, você quase não. Não escuta barulho. Diferente do, do PlayStation 4, você vê uma certa resistência nessa parte aqui, apesar da, das peças serem praticamente as mesmas, né? pelo menos do, do analógico, ele é muito macio assim, você quase não sente. Ele parece que está bem lubrificado, sabe? Algo, tem algo tem nesse um sentido. Cara, é, os botões não fazem barulho nenhum, nenhum. Muito mais fácil acessar os menus, esses botões aqui de cima, né? Dá um foco aqui controle um, é bem bonito bem bem bacana o gatilho ele é um pouquinho maior que o gatilho do Playstation 4 e o L1 e R1 eles são maiores vocês vão precisam apertar com a ponta do dedo você consegue abraçar eles facilmente uh, aqui embaixo é que vocês não vão enxergar, mas ele, ele tem uma, uma textura aqui, e essa textura são, é. É, Nossa, são as imagens, exatamente o símbolo do PlayStation 5, né? da, da Sony na realidade. Não sei se vocês vão conseguir ver Vou dar o foco aí, mas depois, depois eu coloco lá. Mas, bem, bem, bem bacana mesmo. Ele é um pouquinho até pesado, mas a pegada bem melhor do que o do PlayStation, do DualShock 4, tá? O que veio nele aqui? A gente tem um cabo HDMI, acredito, 2,1. Speed. Aqui não, não informa nada, mas é um high speed, deve ser 2,1. Aqui os manuais, né? Não adianta, eu nem vou mostrar para vocês os manuais. Deixa eu. Ah, pegando aqui do outro lado. A gente tem a tomada. Como é. Uma coisa que é importante, tá? Padrão brasileiro. Como eu comprei aqui na Amazon, é padrão brasileiro a tomada. Então, a tomada diferente do PlayStation 4 que eu comprei na Santa Efigênia, ele veio com aquela outra parte que você tinha que usar adaptador. Isso aqui é muito importante, tá, player? Uh, e aqui um cabo USB T, para você conectar e carregar o PlayStation, o controle do PlayStation, DualSense. É. E aqui o suporte para deixar ele de lado ou deitado. Uh, vamos ver como isso funciona. Uh, é muito estranho isso, cara. Ah, tá. Como que funciona essa base? Essa base aqui de baixo, ela gira, né? Ó, ela dá até um encaixe para você tirar esse parafusinho aqui. Deixa eu tentar tirar. Legal. Tirei um um simples, tá? Você consegue, com uma moeda, fazer ali o, um processo de encaixe. Uh, é. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que é um pouco da traseira do PlayStation 5. Então, aqui... Chega mais perto. Aqui a gente tem cabo de energia, o HDMI, 1, HDMI só tem um. Entrada de LAN, né? Cabo internet. 3.1. E aqui na frente... A gente tem o botão de pá, O é, um botão de ejetar o CD USB-C e, e um USB Não sei se é 3.1, porque não é normal é ah, um USB na frente, né? Tá, vamos deitar ele A gente tem aqui Nessa parte, vamos tirar essa peça que com certeza a gente vai perder depois. Você consegue encaixar, tem um, um buraquinho aqui, ó. Você encaixa para não perder. Girou, fechou. E aqui. é isso ser assim, mais inteligente colocar de ponta cabeça colocar assim. essa posição aqui né que ele encaixa essa parte parte traseira não tem nem como errar e depois... Só ah. Não vai Achar Tem uma ideia Já acho um pouco E aqui ele de pé ele tem ele não desliza é importante falar que ele não desliza ele tá encaixado apesar que eu não nem apertei direito mas ele tá super encaixadinho ali e já tá pronto para ligar próximo passo agora galera é eu vou fazer ligar ele pela primeira vez vou mostrar ali para vocês como que é ligar pela primeira vez colocando um jogo de Playstation 4 colocando um jogo um primeiro jogo de Playstation 5 enfim, fazer os testes ali que a gente precisa fazer, né? Tudo, tudo nesse processo aí. E espero que vocês tenham curtido o vídeo, né? Um vídeo bem bacana aqui. A gente tá super é, satisfeito aí, super feliz, né? E poder brincar um pouco. É o que a gente curte fazer, então é isso aí. Agradeço. Se você não é novo por aqui, né? Não se esqueça de... É, ative o sininho no canal, dê o um like Coloque nos comentários é, o que, que vocês acharam do monstrão aqui O que, que vocês acharam do, do monstrão E mais uma vez, muito obrigado por acompanhar Fiquem com Deus, eu fico por aqui Fui! Tchau, tchau!